Vamos começar. A nossa fundação, como vocês sabem, é a fundação política vinculada com o Partido da Esquerda, de Linke e nada mais. O escritório aqui em São Paulo foi um dos primeiros escritórios da fundação. É, que foram fundados em é, 2003 e 2004. Naquele ano, em São Paulo, quase 20 anos já se passaram, sublinha a importância do trabalho desse escritório aqui em São Paulo. Não é só que o Brasil é, tem uma importância é, econômica e política para a América Latina, mas o fato é que a esquerda brasileira que representa a diversidade das várias é, organizações e dos partidos de esquerda, mas também as, as atividades internacionalistas no Brasil. É, o trabalho dessa rede toda, é, o Brasil, é, continua sendo de máxima importância para a nossa política internacionalista da Fundação Rosa Luxemburgo. Música É muito, um dos escritórios mais importantes para a fundação. Outra Nós vivemos em tempos é, que são de mudanças e viradas muito difíceis, e aqui no Brasil vivemos esse momento difícil também, e por isso é importante que justamente uma fundação como a Rosa Luxemburgo que é uma instituição política que não apenas é, é, está associada ao partido D-Link, à esquerda, mas também tem ambições políticas e quer contribuir para que a esquerda e as forças progressistas sejam fortalecidas. Eu acho que isso acontece aqui em São Paulo através do nosso é, escritório de uma forma maravilhosa. Quero agradecer a Torgue por este trabalho, seu trabalho eh, nos últimos quatro anos. Você está deixando um grande equipe e o trabalho político com todas as organizações aliadas no Brasil e Paraguai muito mais fortalecido. Você pode ter certeza que deixará o trabalho, a equipe e todos os aliados nas melhores mãos de Andreas. Foi uma grande experiência, mas agora é... É tempo de dizer adeus Obrigado por a vida Chegou Chegou o momento de Andreas. Eu vejo o trabalho, que o Torge fez, tudo né, esses esses ganhos e esses trabalhos super lindos nos últimos quatro anos. Quando eu vejo o que que a equipe está realizando, como a equipe está trabalhando e ainda, sobretudo né, os parceiros, o trabalho que estão fazendo. E realizando, eu acho que o desafio que realmente está na, na minha frente é como garantir a continuidade de tudo isso que foi feito nos últimos tempos. Então, esse eu vejo como o desafio, e isso vai ser um pouquinho a ideia realmente. A gente vai seguir no mesmo caminho, e com certeza, já que muitos somos jornalistas, a gente vai comunicar todo mundo junto sobre essa questão: como melhor fazer esse trabalho no futuro. precisa se aproximar aquilo que a gente está lembrando da vida real e nessa vida real a gente como diz a companheira Thalíria Petroni né, a gente está falando do preço do pão a gente está falando do transporte a gente está falando de nossas periferias abandonadas onde a única presença de Estado que tem é a polícia covardemente armada contra nós então, dessa, nós existirmos no orçamento, é a gente, no próximo ciclo, ter coragem de fazer reforma agrária, de nós termos coragem de demarcar as terras quilombolas, de nós termos coragem de refazer o INCRA, refazer a fundação, isso, defender uma cultura de esquerda para nós, faça por não estarmos numa posição de sermos beneficiários e beneficiárias de políticas públicas. Lembrando aqui, Érica Malunguinho, nós queremos que quem anda de ônibus possa planejar o ônibus. E nós temos uma tradição no campo popular de esquerda que nós aprendemos muito bem, a nos organizar e lutar por direitos, isso é muito bom, foi isso que nos guiou, nos trouxe até o momento. Mas a gente vive num tempo histórico que somente lutar por mais direitos ou pela manutenção de direitos é insuficiente. É preciso lutar para se manter vivos, é preciso olhar para o passado histórico daqueles segmentos da classe trabalhadora que tem a luta pela vida como uma trincheira fundamental e aqui nós temos que olhar com muita força para as mulheres que o tempo todo ficaram pensando como lutar, como participar da política, como ter mais direitos, mas como não ser vítima de feminicídio, como não ser vítima de violência. Temos que, lutar para o, temos que olhar com muita força para os sujeitos de diversidade sexual, que ao mesmo tempo que lutavam para estar nos movimentos, também tinham que pensar que a sua existência estava ameaçada pelo seu ser. Temos que, temos que olhar com muita força para o povo negro, para o povo indígena. É preciso que criemos, não só aqui no Brasil, mas esse é um desafio colocado para a classe trabalhadora mundial, precisamos recriar uma cultura política que leve em consideração a vida e a forma de organizar a sobrevivência, mas o direito à nossa existência, como elementos organizativos, elementos fundamentais, elementos a serem radicalizados nos movimentos, nos sindicatos, nas frentes sindicais, nas frentes partidárias. E são esses bons desafios que temos pela frente. De tédio ninguém vai morrer no Brasil nos próximos meses. Nós vamos ter muito desafio Vamos ter muitas batalhas e espero que a gente possa estar juntos para enfrentá las Parabenizo mais uma vez a Fundação do Chegouco, não só por esse debate, mas parabenizo também pela, por todo o trabalho de apoio generoso, de solidariedade ativa que a Fundação tem tido com os movimentos sociais e com iniciativas populares desse país. Tem ajudado a fomentar quem faz trabalho de base, tem feito isso independentemente, às vezes até de um campo político, tem pensado de uma forma mais ampla, numa construção de baixo para cima. Então, parabéns, Torg, uma pena que você esteja saindo. Boas-vindas para o Andrés, depois vamos ter que tomar uma cachaça, porque aqui vai entrar no Brasil e dizer só batiza com cachaça, o Torg tomou a dele, né? mas vamos estar juntos em muitas batalhas. Valeu.